Então, sangue empreendedor, vamos começar a fazer o um acabamento com uma linha de crochê e uma agulha 1,25. É o que você vai precisar. A linha você vai escolher qual vai ser do agrado da sua cor. Eu usei aqui esse pedaço de jeans como ilustração da parte da jaqueta. Suponhamos que aí seja a gola. Você vai penetrar a linha de crochê formando um ponto baixo e logo depois uma correntinha. Perceba que com o dedo médio e o dedo polegar, eu seguro essa dobradura do jeans para já fazer o acabamento, escondendo na parte de trás a linha que sobra. Isso também já faz parte lá do acabamento. Vou mostrar para vocês já já. Então, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo e assim por diante. Repare agora o que eu vou fazer com a agulha do crochê, eu vou puxar essa linha que foi a sobra inicial, e aí, vou adiante. Corto também lá o final, faço o acabamento, dando um nozinho com o auxílio da agulha do crochê. E pronto. E agora, nós vamos pensar. Pense que aí é a parte da gola da sua jaqueta, certo, meninas? Vamos agora fazer uma correntinha de três pontos, que vai servir como o nosso primeiro ponto alto de base. Em cada ponto de base, nós vamos colocar um ponto alto. Primeiro, depois o segundo ponto alto... E pronto. E você vai fazer isso até o final da gola. Vamos levantar novamente três correntinhas, que vai servir como nosso ponto de base, um ponto alto. E vamos pegar a primeira linha da parte do avesso, do fundo, e vamos laçar... Com um ponto alto. E assim por diante. E depois, você vai fazer uma sequência de nove pontos baixos. Quando você terminar os nove pontos baixos, você vai laçar a sua agulha fazer um ponto alto e depois novamente pontos altos em cima de cada ponto alto de base tá gostando meninas se você tá gostando se inscreva no canal mas se inscreve agora para lá no final você não esquecer Deixa seu comentário, a sua curtida, do que você tá achando de tudo aí, desse capuz de crochê. Pronto, a gente fez essa laçada, né? Eu já virei o trabalho. Nós vamos fazer agora um ponto baixo, mais outro ponto baixo, até o finalzinho. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E depois, você vai virar o trabalho e vai fazer novamente pontos baixos. Suponhamos que você já foi lá no final da gola e voltou, tá certo? E depois de ter feito nove pontos baixos, você vai fazer novamente aquela sequência de ponto alto, subindo. E aí, você vai fazer a sequência completa de pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Chegando no final, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer agora uma sequência com 27 pontos altos. Você vai colocar ponto alto em cima de ponto alto... Você vai pegar uma agulha de tapeçaria, vai colocar a linha e nós vamos juntar essa parte do capuz. Pelo lado do avesso, você vai alinhar aí, juntando tudo certinho. E você vai pegar a agulha de tapeçaria e vai usar para juntar essas duas partes. Como se estivesse usando a técnica de costura mesmo. Pega, laçando a agulha em cada ponto de base, tá? E se você ainda não conhece o meu Instagram, eu quero convidar você a participar dessa família de mulheres leoas determinadas que fazem do artesanato, da costura, uma forma de negócio. E eu tenho certeza que esse canal pode despertar você a fazer várias criações através do jeans. Então se você ama jeans, ama crochê, ama outras técnicas também, que podem ser aplicadas no crochê, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o sua curtida, o seu comentário, para que outras pessoas também possam conhecer mais desse trabalho que eu estou realizando. Agora perceba que eu escondi já a linha e eu vou também, na hora de costurar, esconder esse pedaço de linha que fica aí sobrando. No finalzinho, repare, com muita atenção, você vai fazer o acabamento final da mesma forma, como se estivesse costurando. Perceba o formato, como vai ficando legal. Essa parte do avesso vai ficar escondida, nem vai dar para perceber que você costurou. É muito boa a técnica de costura no crochê. Depois, eu vou virar essa peça para vocês verem o resultado. Olha aí, gente, como essa técnica é perfeita. Olha, não dá nem para perceber. E é isso. Agora, nós vamos fazer essa parte do início, lembra? Então, é essa parte que nós vamos dobrar. Ali, essa sequência de nove pontos baixíssimos, depois a gente fez aquele aumento. E com o auxílio de uma agulha, nós vamos passar aí um botão. Com a mesma técnica de costura, nós vamos colocar esse botão. Agora, repare esse pedaço de linha que fica sobrando. Nós vamos furar o jeans e vamos colocar essa linha para ajustar essa dobradura da gola. Então, você puxa essa linha pra dentro da parte do avesso da jaqueta e dá alguns nós. E faz alguns nós para que ela possa ficar ali presa. E depois, você esconde esse pedaço de linha. E aí, ela vai ficar bem justinha, dessa forma. Assim ele vai ficar todo justo e arrumadinho. Vamos trabalhar agora a parte da manga. O que você vai precisar? A sequência que foi usada na gola do ponto de crochê, essa sequência de pontos baixos em uma correntinha. Logo depois sobe três correntinhas e faz um ponto alto no intervalo de uma correntinha para a outra. Não precisa fazer uma correntinha, você laça a sua agulha e coloca no próximo ponto baixo, um ponto alto. E assim por diante. Você vai fazer essa sequência por três vezes. Fez a sequência de três pontos altos, um em cima do outro. Nós vamos fazer a última carreira pontos baixíssimos e pronto ao finalizar toda a manga com pontos baixíssimos nós concluímos esse projeto eu espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu comentário faz parte dessa família se inscrevendo no canal paula tavares e até o próximo vídeo tchau